Você sabe o que é marketing de afiliados e conhece esse canal? Já ouvi algumas pessoas falando que dá pra ganhar dinheiro, mas não sabe como funciona, acha que é sério? Vamos falar disso. Solta a vinheta, malcolino. Um Olá, aqui é o Bruno Pérez, a gente tá diretamente de Nova York, nos Estados Unidos no meio de todos os vídeos. Se você acompanhou o que a gente falou sobre YouTube, você vai entender que você tem que gravar e produzir conteúdo em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Está frio aqui, tem barulho no fundo. E agora a gente está falando sobre marketing de afiliados. Para completar esse vídeo, eu fiz uma junção de vários vídeos sobre marketing de afiliados para explicar um pouco para vocês o que é este canal de marketing. Nos próximos dois vídeos, se você já passou por isso, você vai ver os cards aqui, você vai encontrar uma entrevista que eu fiz com o Bruno Augusto, especialista em marketing de afiliados, que veio aqui gravar com a gente e trouxe tudo sobre este canal de marketing em duas partes. Uma explicando sobre como ser um afiliado outra como ser uma empresa. Então, vamos explicar um pouquinho mais sobre marketing de afiliados para você. Vamos lá. O que é marketing de afiliados? Bom, eu trabalhei no Groupon, fui gerente de marketing de afiliados na América Latina. A gente tinha um programa de afiliados em mais de oito países e como funciona isso funciona onde a empresa ou o fornecedor do produto do serviço vai pagar para outras pessoas uma comissão para você indicar é, clientes ou leads ou pessoas para comprarem o seu serviço basicamente é isso é como se fosse um marketing boca a boca só que online e como isso funciona bem existem programas individuais por exemplo no grupo você entra lá e fica sócio dentro da plataforma do Grupom. você vai ter um link, um ID, um número específico seu como afiliado e você pode divulgar os produtos do, do Groupon para a sua audiência, certo? Cada vez que alguém entrar por aquele link específico que você tem e fizer uma compra, o Grupom vai pagar uma porcentagem daquela venda para você, como uma forma de comissão. Certo, Mas também existem os marketplaces e as plataformas de afiliados, como isso funciona. Por exemplo, Hotmart. Lá dentro tem vários produtores de conteúdo, coaches, pessoas que vendem vários tipos de serviços, produtos, produtos online, eventos, etc. E existem os afiliados que pode ser por qualquer tipo de pessoa. Se você tem uma base de clientes onde você pode trabalhar, seja em e-mail, seja em mídia social, seja em vídeo do YouTube, seja em qualquer plataforma de distribuição de conteúdo, onde você tem uma base que segue o que você diz e que pode comprar o que você oferece, você vai ali nessa plataforma, no Hotmart, por exemplo, tem o Edu, tem o Monetize, tem o um Clickbank, tem uma série de plataformas, tem o Diveizu, tem um monte de plataformas. Você entra lá, mesmo, mesma lógica, você entra lá, escolhe um produto que tenha a ver com o seu público-alvo, já falamos de público-alvo aqui, e coloca para vender ali, vai para divulgar nas suas mídias. Cada venda, cada venda que vier do seu link, da sua divulgação, esses produtores vão pagar uma comissão para você. Certo? Em bancos de afiliados também funciona assim: tem a in tem Afilio, tem uma série de programas de afiliados onde você pode pegar banners, newsletters, qualquer tipo de material para divulgar aquele produto, aquele serviço de outra pessoa nas suas redes e você sempre vai ganhar uma comissão é, por esse trabalho. Esse é o marketing de afiliados quando você é um afiliado. Agora, quando você é um produtor, porque isso pode ser interessante para você? Se você não tem um negócio e está querendo começar agora, e você começa a produzir, seguir todos esses passos para ter o seu projeto, esse pode ser um meio muito bom de divulgação para você. Você vai lá no Hotmart, vai nas plataformas de afiliados como produtor, coloca ali o seu serviço, coloca ali o seu produto, Tendo uma boa página de conversão, você cria algumas peças como um e-mail, um banner e disponibiliza para que os afiliados possam ir ali e vender o seu produto. E você vai pagar uma comissão. Mas Bruno, quanto eu pago de comissão? Isso depende de mercado para mercado, depende de produto para produto. O que eu aconselho é que você vá nessas plataformas, procurem produtos semelhantes ao seu, ao seu nicho de mercado e tente entender o que eles estão fazendo e você pode replicar isso sem nenhum problema. Em breve, quando eu tiver o meu curso de marketing digital online, que eu vou explicar para vocês como implementar um projeto e como aprender marketing online, provavelmente eu vou colocar dentro dessas plataformas, para que as pessoas que têm nichos parecidos possam ganhar comissões. É mais uma forma de divulgar o seu produto, o seu serviço, o seu trabalho. Certo? Esse é marketing de afiliados. Então é isso. Se você viu todos esses vídeos, aí é uma mistureba de alguns vídeos de estúdio, alguns vídeos daqui, se você entendeu o que é marketing de afiliados, se você captou, acessa meu site, bperes.com.br Vê mais também lá no Facebook, no meu Instagram, Bruno Pérez Oficial. E vamos compartilhar mais histórias de marketing aqui no Guia de Marketing. Se inscreva aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, clica no sininho para receber os novos vídeos sobre as terças e as quintas. Deixe seu comentário e a gente se vê em breve. Valeu!